Meu nome é Vanessa, eu faço parte do canal Vitamina Maluca, onde estudamos autismo, surdez e viagens. E hoje vamos começar com dois recados antes de falar do tema desse episódio, que é máscaras. máscara será que usamos? Porque ter temos, né? <risos> Primeira coisa essa semana eu tive a honra de participar do episódio do introvertendo todo mundo aqui sabe que eu sou fã deles tem vários episódios vários vídeos aqui do canal onde eu cito eles e é um pessoal que eu acompanho e eu super recomendo se você não está inscrito lá meu se inscreva Para nós produtores de conteúdo é muito importante cada uma das inscrições então se inscreve lá, se inscreve aqui e veja o que, que resultou da conversa minha, da Yara e do Thiago. É claro que eu falei mais que todo mundo, eu não conseguia mais nem parar, porque o meu problema nunca foi falar, foi parar. Eu já falei isso em algum episódio por aqui. Eu começo e não paro, tá bom? Mas prometo tentar ser concisa no episódio de hoje. O segundo recado é... Se você tem interesse em ter um livro, um exemplar do Asperger no Feminino, para você chamar de seu, você ainda tem chance. Até o dia 10 de novembro, lá no meu Instagram, arroba vitaminamaluca, tá tendo sorteio de um exemplar. Ah, mas eu não sou menina, eu sou menino, sou homem. Meu, para falar do autismo feminino, é óbvio que tem que falar do autismo tradicional, autismo masculino, para mostrar quais são os pontos de diferença, porque existem diferenças e essas diferenças é que estão dificultando o diagnóstico das mulheres. Tá bom, corre lá e por favor, a única coisa que eu te peço é. Leia as regras, faça tudo certinho para a gente não ter problemas no dia do sorteio, que será no dia 10 de novembro, às 12 horas, tá bom? E vamos agora falar das máscaras. Você usa máscara? Que máscara você usa? Por quê? Ultimamente eu andei vendo autistas falando do uso da máscara, de tirar a máscara e eu comecei a entrar até em questionamento de que história é essa de máscara? Será que eu estou usando uma máscara e eu nem sei? Que máscara é essa? E eu perguntei pro Rafael, minha mãe, minha irmã e também pro meu terapeuta querido Luciano que é da equipe do Dr. Estevão Vadaz, que história era essa de máscara? Porque assim, eu não conseguia ver eu usando máscara. Daí eu comecei a imaginar que eu usava, desde o dia que eu nasci praticamente, a máscara da felicidade e que eu nem era feliz, que na verdade isso era uma máscara que eu estava usando e estava me enganando. Eu dei uma pirada, a real é essa. E conclusão eu não uso máscaras e eu sou feliz mesmo. E como chegamos nessa conclusão? Chegamos na conclusão de que eu entendi qual é o conceito de máscaras. As máscaras são aquelas personas que você usa para se adequar ao ambiente. E eu comecei a perceber isso nas pessoas, porque eu lembro que eu trabalhei em obra, eu trabalhava em, em construção civil pesada, eu era aquilo que chamam pejorativamente de trecheira, né? E lá existia muito isso, pessoas que eram totalmente uma personalidade, toda extrovertida, de beijos, abraços, assim, uma parada bem super extrovertida, e que o dia que a digníssima ou digníssimo, ou seja, os companheiros apareciam na obra, meu virava outra pessoa, era totalmente outra pessoa e eu achava aquilo assim bizarro e eu comecei a perceber então o que que era a máscara é você adequar o seu comportamento ao ambiente ou às pessoas que eles estão existem autistas que conseguem usar e criar essa máscara se você é um desses, meu, parabéns porque assim, eu imagino o esforço tremendo que deve ser o criar a máscara e depois continuar usando a máscara então assim, meu, parabéns você é um modelo mais avançado porque eu não consigo eu não tenho essa competência técnica e eu consegui entender o seguinte que existem muitos autistas iguais a mim autistas que não conseguem fazer ou criar ou usar a máscara e por isso a gente destoa entendeu eu sou aquela pessoa que em qualquer ambiente que eu estiver eu vou destoar eu tenho plena consciência disso eu sou aquela pessoa que pá, destoa por mais que eu tente é, ser a melhor versão possível de mim ali pá, Chega uma hora que eu dou uma relaxada e pá, destoa. Isso quer dizer que eu não consigo me adequar socialmente? Não, não quer dizer. Isso quer dizer que existem... A, a, vamos colocar assim, ó, uma imagem bem legal. É aquela pessoa que tem um carro só e é aquele carro mesmo, entendeu? É o carro básico que leva e traz e ok. Só que no dia que ela vai para o casamento de alguém, ela não vai com o carro do jeito que o carro tá. Antes, ela vai lá e manda o carro para dar uma lavada, uma polida, uma encerada e daí o carro continua sendo o mesmo carro, mas com um upgrade, sacou? É óbvio que eu tenho a noção de que existem ambientes onde eu tenho que Dar uma controlada na minha boca, nos meus pensamentos e prestar atenção. E só isso já dá um trabalho, já dá um trabalho que eu imagino o trabalho que deve dar usar uma máscara. Entendeu? Então, assim, eu não recrimino ninguém, eu só tô querendo mostrar que existem autistas que têm essa dificuldade, que são tão eles mesmos que a gente não consegue nem muito entender essa história de tirar a máscara, porque não tem o que tirar isso não quer dizer que é melhor nem pior quer dizer que eu simplesmente há mais tempo pago o preço de ser eu mesma é por óbvio que sendo assim você agrada menos as pessoas talvez Incomode um pouco também as pessoas, mas ok, eu tenho pelo menos a certeza de que a pessoa tá conhecendo, é eu mesma, se ela não gosta de mim, ok, ninguém é obrigado a gostar de mim, e melhor, quando ela gosta de mim, eu sei que ela gosta de mim porque ela gosta, entendeu? Porque pá, eu sou aquilo mesmo. E eu acho legal porque o canal mostrou muito isso. Eu acho que muitas pessoas, quando eu falava, ah, eu falei assim, assim, assado com o Rafa, e a pessoa olhava e falava assim, você falou isso desse jeito com o seu marido? Aham, uhum, falei. Eu não acredito. E daí, de repente, a pessoa vê o Rafael do meu lado, e eu sendo eu mesma. Porque eu não conseguiria ser o que eu não sou, entendeu? Então, assim, a mesma Vanessa que você vê aqui no vídeo, é a mesma Vanessa que você vai ver ao vivo e a cores, é a mesma Vanessa que é a esposa do Rafael, é a funcionária mais feliz do TRE, é essa mesma Vanessa. É por óbvio que eu espero que quando eu conhecer vocês eu esteja com o meu carro... Bem limpo, polido e encerado, porque eu quero que as pessoas conheçam a melhor versão de mim, entende? Mas continua sendo eu mesma. Eu fiquei muito curiosa com relação a essa história da máscara. E se você puder me dizer, me dizer se você usa ou não usa máscara, fala aqui nos comentários. Também tem uma ideia se eu tô tão perdida e sozinha assim e só eu que não entendia muito bem essa história do uso das máscaras. E se você usa máscara, meu, eu, meus parabéns. Olha, eu só nessa, nesse esforço de ser eu em uma versão melhorada já me cansa, eu imagino o quão cansativo deve ser usar uma máscara durante muito tempo. Então avalia isso, avalia se isso está sendo bom para você, tá bom? Se estiver sendo bom, ok, mantém, porque o importante é isso. Cada um de nós é único, cada autista também é único e a gente tem que viver da melhor forma que a gente consegue, tá bom? E é por isso que eu desejo uma vida longa e leve a todos, tá bom? Eu vou agora ali descartar essas máscaras, tá bom? <risos> até mais, até o próximo vídeo!